Por que ocorre a ejaculação precoce? A ejaculação precoce tem a ver com ansiedade, né? Então, quanto mais ansioso o rapaz, o homem, estiver, mais ela, ele vai ejacular precocemente. E aí, às vezes, acontece quando é bastante jovem, de beijou, encostou a mão, é, só, chegou só perto e já vai ejacular. Isso é uma ejaculação. Dormindo. Dormindo. É, dormindo pode acontecer também de ter ejaculação, mas aí não é, não é precoce. É, é é outro, ti é outro é nome, outro né? tipo, né? Como é que é? Ah, chama polução noturna, quando o jovem tem uma Polu ejaculação. Polução. Isso. Quando ele tem uma ejaculação sem... sem sem estar com sonho erótico nem nada, acontece né? agora essa precoce, a dica é ficar menos ansioso possível porque vai estar todo mundo ali experimentando tentando ali fazer o sexo da melhor forma possível, não precisa ficar tão se cobrando e com tanta ansiedade professora, tem, tem... <risos> é, é, assim, é verdade que tem um treinamento, os exercícios que você faz para controlar a ejaculação precoce, porque me disseram que tem um que quando você vai ejacular, você segura, com, com a mão aperta Aí não sai nada, entendeu? O pênis fica revoltado, fica assim. Qual é? Qual é? Qual é? Diz que é. É verdade? É verdade? Tem exercício. <risos> Não necessariamente esse o exercício que a gente recomenda, mas tem a ver com, primeiro, tentar ficar mais calmo possível, mas tem é um exercício durante a masturbação, que é o homem se masturbar, na hora que tiver perto da ejaculação, aí ele interrompe, pra Olha. ele perceber nesse ponto aí, em que ela vai acontecer, em que o orgasmo vai vir. Isso é uma forma de se controlar. Por que que é legal fazer com a masturbação? Porque você tá sozinho, não tem a outra pessoa do lado, aí não dá é, ansiedade. É, você não tem que falar, ah, dá licença. preciso Só um minuto que eu vou treinar, eu vou ensaiar. É. Aí a gente conversa depois. Quem mais, por favor?